TEMA ESCURO PARA TODOS OS SITES Mantenha os seus olhos relaxados usando o tema escuro em sua navegação diária. Esta extensão ajuda os seus olhos a relaxarem ao criar e aplicar o um modo escuro aos sites que você visita. O Dark Header inverte as cores brilhantes, tornando-as de alto contraste e deixando-as fáceis de serem lidas à noite. Você pode ajustar o brilho, o contraste, os tons de sépia, o modo escuro, as configurações de fonte e a lista negra. Vamos ver como funciona.